Por aqui um estante. Se, é a se calhar era melhor umas prateleiras. que cor? Rosa. Claro. Agora cuidar da sua casa ficou mais simples. Para si não temos ditas o bebê. A sua casa precisa? Leramerlin.pt simplifica.